Viva amigas. Estou aqui a fazer um começo muito interessante, muito certinho. Reparem por cima, por baixo, por cima, por baixo, por cima, por baixo, por cima, por baixo, por cima, por baixo, por cima, por baixo, por cima, por baixo, por, baixo, por cima, por baixo. Portanto, todos certinhos. O segredo é aqui esta ponta do remate. Vamos ver. Vamos ver que entra ali e que faz a parte final ficar perfeita. Vamos desmanchar para ver como é que isto foi feito. Isto foi feito num, num local muito diferente. Vamos lá ver. E aqui está, reparem. Ora, aqui está. E onde é que está a correntinha? A correntinha está aqui. Deste lado. Portanto, foi tudo posto, metido e trabalhado aqui nestas partes que é muito, muito anti... Quer dizer, não é anti, é... não é normal, não é?